Meu nome é Lucas, sou professor de escalada aqui da Academia Competition e já trabalho aqui há cinco anos com essa parede. E a gente já tem uma, tem uma história legal aqui de vários eventos, várias coisas legais. Essa parede ela existe há 18 anos. Foi logo que surgiu a academia, ela já foi feita. Ela veio dos Estados Unidos. É uma parede diferenciada por ela ter essa textura, que ela é de fibra. Ela é toda feita de no um material que ela é irregular. Ela não é uma parede reta. O perfil do, do, dos alunos que frequentam essa parede, ela tem a maior, a grande maioria são crianças. O público é para todo mundo. Para qualquer idade que consiga praticar atividade física, não é necessário subir tão alto, então não tem tanto a, a responsabilidade de, de ter um bom condicionamento físico, pelo menos no começo. As vias são elaboradas, na verdade, de acordo com, com o público mesmo que a gente tem. É, como a grande maioria são crianças, não adianta eu fazer um, um grande número de vias difíceis que as crianças não conseguem fazer. Então a gente tenta fazer, tentar pegar todos os públicos, desde uma via mais difícil para todo mundo, como uma via mais mais fácil para as crianças e até mesmo deixando livre para as iniciantes conseguirem subir à vontade. Quem quiser participar da escalada, qualquer plano fechado na academia, ela tem direito a fazer escalada, ela é um plano para todo mundo, desde os que querem só nadar ou só fazer musculação ou fazer tudo, eles, têm esse, eles podem fazer a, a escalada que está junto. Bom, dia 19 agora é de agosto, é num domingo, espera eu, ensolarado, estão todos convidados para participar do evento desse ano em 2012 e estão todos convidados a vir aqui na Academia Competition na Oscar Freire, será um prazer recebê-los.